Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música A Benção Do cantor Gabriel Guedes Com Anívia Soares Beleza? Bom, música fácil, não sei qual é a tonalidade Deixa eu ver aqui Si bemol <risos> Tá bom? Música tranquila, na verdade até a versão original Até mais fácil do que isso Mas aí eu vou passá-la aqui para vocês aqui E garanto que vai ser suave para todo mundo tocar Beleza? Antes de ir pro tutorial, não esquece de se inscrever no canal, tá? curtir esse vídeo e ativar o sininho. Porque se você não ativa o sininho, você não recebe as notificações e não fica sabendo dos novos vídeos que eu lanço, como esse. Tá bom? Então, clica aí, hein? Vamos lá? É, a introdução tem Sol menor. Tá? Deixa eu vir um pouco mais para baixo aqui, né? Ó, Sol menor. Beleza. Mi bemol. Fá, é Si bemol com baixo em Fá, beleza? E Fá com quarta e Fá. Tá? Então, Sol menor, Mi bemol. Depois a gente vai ter aqui um Si bemol com baixo em Fá. E por último, vamos ter um Fá com quarta e depois Fá. Beleza? É, vamos para a introdução então? Vai ser coisa rápida, né? É isso aqui, ó. Você pode fazer junto com o acorde, pode fazer só a melodia, tanto faz, vai dar na mesma. Ó. Tá vendo? Tá mais ou menos isso aqui, tá? Tô fazendo aqui da forma mais simples possível, tá, ó. Até errei aqui o acorde, vai ser aqui, ó. É, se fizer um pouquinho mais completa, né? Tá bom? Então vou passar das duas formas aí. Dessa vez eu vou passar primeiro mais fácil, tá? Então sobre o acorde de Sol menor, vai fazer Ré, Dó, Mi bemol. Aí você vai para o outro acorde aqui, ó, tá, e continua continuar em Ré, aí, Si bemol com baixo em Fá, só precisa fazer o baixo em Fá. Mantém o baixo em Fá, e faz a quarta aqui, e cai para a terça, tá? Então vou fazer bem devagarzinho, vamos lá? Com um dedo. <risos> Beleza? Só isso, tá? Volta o vídeo, diminui a velocidade e é suave, tá bom? Vamos fazer um pouquinho mais completo agora, vamos lá? Bom, vamos fazer aqui então agora um pouco mais completo, né? Só o menor aqui, ó, você vai vir pra cá, tá, ó. Tá vendo? Ó, vamos lá, ó. Tá vendo meus dedos aí, ó? para Mi Beleza? Mais uma vez Pode ser assim ou pode ser assim, né? Beleza? Isso aqui é a introdução, tá? É tocado uma vez. A partir daqui a gente vai para parte cantada, tá? São três sequências aí de acorde. Vou passar a primeira. Da vez que o Gabriel Guedes canta, tem um acorde a mais. Quando entra a Nívia tem um acorde a menos, tá? Então vamos lá. É Si bemol. Que o Senhor. Aí agora vem Mi bemol com baixo em Sol. Te abençoe. Tá? Depois vai vir Si bemol com baixo em Fá E faça brilhar Agora vem Fá Aí seu rosto no rosto Você vai jogar um Fá sustenido diminuto Sobre Ti, Lá menor Beleza? Continuando Que conceda Mi bemol Sua graça Agora vai vir aqui um Si bemol com baixo em ré, tá? Pode ser aqui, ó. I G, fá de paz, si bemol. Beleza? Não sei se eu alcanço as notas, né? Nem canto, na verdade, né? Mas vamos tentar. Vamos lá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar. Seu rosto sobre ti, que conceda sua graça e te dê paz. Só isso. Sussa, tá? Só é alto pra cantar. Aí vem a parte do amém, que é sol menor. Ah, amém, mi bemol. Si bemol com baixinho em Fá. Tá? Eu estou fazendo aqui para ficar melhor o som. Tá? Ó, dá uma olhada no desenho que eu estou usando aí. Tá? Amém. Fá. Então, é Sol menor, Mi bemol. Beleza? Si bemol com Fá. Fá maior. Tá? Só isso. Vai ficar... Aí, aqui, você pode fazer a ideia da introdução, né? Amém! Amém! Amém. Beleza? Ok. Fez isso, entra a Nívia Soares cantando, tá? Quase os mesmos acordes, só não vai ter o... Fá sustenido diminuto. E eu não sei. Esse microfone aqui, gente, é um AMW BV12, tá? Ele foge frequência com meio metro de distância. Se alguém da AMW estiver me vendo nesse vídeo, por favor, né? Acabei de comprar o um microfone. Socorro, hein? Tá? É, tô precisando de um suporte urgente, viu? Vamos continuar aqui. O negócio que falha aqui é uma maravilha, ó. Socorro, viu? Por isso que eu não gosto de fazer parceria, pessoal. Vocês estão vendo? Imagina se eu faço uma parceria dessa aqui, já ia estar tá passando vergonha com você que compra o produto. Vamos lá. É... A Nívia entra cantando, né? Si bemol, e o microfone não quer voltar a funcionar mais. É... Que o Senhor te... mesmos acordes. Abençoe. E faça brilhar. Aqui, na vez do Gabriel, entra um Fá sustenido um diminuto, né? Na parte da nível não entra, então faz. E faça brilhar seu rosto sobre ti. Cai direto no sol menor. É a única diferença, tá? Que conceda, mi bemol, tua graça, o resto é tudo igual. E ti dê paz. Entre o Amém, a mesma coisa, tá? E o AMWBV12 continua falhando a meio metro de distância. E agora dando hammer, né? Vamos lá. Amém. Amém. Amém. Beleza? De novo. Amém.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 e clique em quero me matricular ou fazer minha inscrição, tá bom? E vem ser meu aluno dentro do curso de teclado online. Vamos voltar para o tutorial, então. Bom, vamos lá. É, essa outra parte aqui, e agora tem um hammer aqui, né? Gente, que difícil. Ninguém quer me dar um microfone sem fio, não, para eu gravar? Não tô precisando. Comprei esse aqui, mas tá difícil, viu? É, deixa eu ver aqui. a... É, os mesmos acordes, tal, tá? tô rindo, mas era pra eu estar nervoso. sol é... São menor, que a bênção, se derrame, Mi bemol, até mil gerações. Agora vem Si bemol com baixinho em Ré, Tua família e teus filhos, Fá e os filhos dos teus filhos, tá? Eu acho que canta assim, né? Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família. E teus filhos E os filhos Dos teus filhos Que a benção Aí vai repetir, tá? Quatro vezes, ok? Fez essa parte da benção quatro vezes Vem o resto da letra, né? Sua presença, mesmo os acordes, tá? É, sol menor, Mi bemol Si bemol com Ré E Fá Eu tô rindo de nervoso <risos> Mas eu não vou perder meu tutorial, não Aí, Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, o teu riso, o teu choro, é contigo, é por ti, continuando, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, aí volta. Amém, amém, amém, é isso aí. Música super fácil, tá? Desculpa, gente. É que eu tô lutando com esse microfone aí tem uns dias já, hein? Tá? Por favor, a MW, me ajuda. tá pra eu falar bem do produto de vocês. Tá difícil. Olha o hammer que as pessoas estão ouvindo no vídeo. Senhor, vigia, gente. Faz um negócio bom. <risos> tá bom? Os controladores de vocês é legal, pô. Por que o que um microfone sem fio não pode ser? <risos> tá bom? Gente, eu acho que é isso, Tá? É, eu tô para gravar um outro tutorial, eu acho que é a Gabriela Gomes, alguma coisa de promessa lá, eu preciso ver lá, esqueci o nome da música. Eu vou gravar esse tutorial, tá, em breve, tá, é, deixa a sugestão de vocês aí no vídeo, tá, eu não posso prometer atender todo mundo, tá bom, mas eu leio os comentários, não vai achando que eu leio não, tá, alguns eu não respondo porque são meio sem noção, mas eu leio o comentário, tá bom, gente? Então, assim, deixa o comentário aí para eu ver, tá? É, para eu saber o que, que tá tocando nas igrejas, tá? Mesmo que você, ah, mas o William não vai responder. Mas comenta para eu ver, eu preciso saber, entendeu? Eu não consigo responder todo mundo, porque eu recebo centenas de comentários todo dia, tá bom? Mas eu tento ler o máximo que eu posso. Deixe seus comentários nesse vídeo, tá bom? Para eu saber aí o que, que vocês estão precisando aí. E eu vou pesquisar se a música tiver bastante visualização no YouTube, eu acabo fazendo. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês, tá? Desculpa a aqui do microfone, mas tá difícil. É, a cifra tá na descrição do vídeo, tá bom? Tem nosso grupo no Facebook também na descrição do vídeo, tá? Entra lá que lá eu tô sempre postando direto, tá bom? Um abraço pra vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo, hein? Tchau!